Bem difícil deles de ter conseguido tirar, porque tinha toda uma moldura de mármore ali em volta. Então foi um trabalho bem executado, ainda mais uma avenida ali na, na João Pessoa, que é bem movimentada. Então, com certeza, quem furtou a primeira, a segunda, né viu que ali não tinha problema e, e acabou levando. Até a prefeitura teve aqui, como sabia já do andamento da pesquisa, para saber se tinha alguma informação então eu comentei que eu tinha visto o curto da primeira